A razão e as leis são impotentes contra a súplica primária que afastante-se da justiça e da verdade clama por favores e capricho, conforto, requinte. Queres ser divertido, entretido, seduzido? Queres estar ligado, imerso, dentro? Queres ser seguido, do lado, do Óbvio, o, o estar só contigo. contigo? Uma consciência que criaste e acabas por perceber de não ser um certo horror que não te pertence verdadeiramente, não dispões dela, não podes ver-te livre dela. Lembra-te que o que te incomoda não são os factos, mas os juízes que sobre eles fazes. Os factos são enganadores. As interpretações, como os rumores, sejam verdadeiras ou falsas, são reveladoras. Na vida do homem, a duração é um ponto. O corpo, um rio. A alma, um sonho. A vida, um exílio. A fama, esquecimento. Nada do que é sólido é duradouro. Deixar se ficar umas horas. de meditação lenta e e silenciosa. E ao final de um tempo, seguia-se isso... as Ao tempo do silêncio, sentido. 07. 07 Ao do silêncio, sentido. 07, 07. 07. 07. 07. Lembra-te que uma voz que a meio da noite sussurra ao ouvido só poderá dizer-te que uma voz que a meio da noite surra ao ouvido é coisa que não existe. Lembra-te que estar aqui é muito mesmo que uma vez, uma só vez é irrevogável e todas estas coisas que nos rodeiam efêmeras também elas precisam de nós mais do que nós delas. Lembra-te que onde é possível viver é também possível viver bem. E que se nem tudo o que existe debaixo do sol é belo, justo e pleno de luz, tudo o que é pleno de luz existe debaixo do sol e está entre nós.